Olá! Esse é o boletim UFR que traz para você o que é destaque na universidade. Em 2021, a UFR distribuiu mais de 28 milhões de reais em bolsas e auxílios para estudantes. Do total, mais de 19 milhões foram destinados a auxílios do Plano Nacional de Assistência Estudantil, um programa que ampara estudantes em situação de vulnerabilidade. Mesmo com o um orçamento reduzido, a UFPR foi uma das poucas universidades públicas do Brasil que não fez cortes de bolsas estudantis. Pelo contrário, durante o período emergencial, a nossa universidade tentou ao máximo manter seus alunos estudando. Para garantir a segurança alimentar dos alunos, também foram destinados mais de 1,8 milhão de reais para o auxílio refeição emergencial. Por conta da piora no quadro da pandemia em Curitiba, os restaurantes universitários da UFPR pararam de funcionar. Em maio deste ano, o auxílio ajudou 592 estudantes a bancar suas refeições. Em setembro, o número de alunos atendidos subiu para 1.050. Bolsas de iniciação científica, projetos de extensão e de cultura receberam juntos mais de 3 milhões. O restante foi distribuído em monitorias, mobilidade internacional, projetos institucionais e outros programas. A cada dois anos, a diretoria da Abralim, a Associação Brasileira de Linguística, muda sua direção. E a partir do ano que vem, ela será composta por professores da UFP, todos da área de estudos linguísticos. A partir de 2022, quem preside a associação é a professora Adelaide Ercília Pescatori Silva. Maria Cristina Figueiredo e André Nogueira Xavier também os cargos de segunda secretária e primeiro tesoureiro, respectivamente. A posse da nova diretoria acontece no dia 15 de dezembro. As atribuições dos cargos são inúmeras, mas os professores já têm uma missão a cumprir, promover a democratização do conhecimento. E eles pretendem fazer isso por meio de novos canais de comunicação e pela pluralidade institucional contida na direção, que, além da UFPR, também agrega professores da UFS e da URSS. Em outras gestões, a popularização da linguística era garantida por meio do Ciência Aberta, programa que a nova gestão pretende continuar. Uma das primeiras ações previstas é criar um banco de dados que reúna línguas pouco conhecidas no país. Olha, não é por nada, mas nessa edição do Boletim a gente está com muito orgulho do nosso Departamento de Letras. Professor do Programa de Pós-Graduação de Letras da UFR, Rodrigo Taldel Gonçalves, está entre os dez finalistas do 63º Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira. Rodrigo está concorrendo com a tradução do latim para o português do livro Usadelfos, do escritor Terencio. O livro foi publicado pela editora Autêntica e tem uma curiosidade. A tradução poética desse autor não acontecia no Brasil desde o século XVIII, ou seja, há quase 300 anos. O livro é uma comédia romana do século II a.C. e conta a história de dois irmãos, ambos de personalidades e ideologias bem diferentes, que discutem qual é a melhor forma de educar os jovens. Mas não é só o Rodrigo que está entre os finalistas. O ex-estudante da UFR, Daniel Martineschen, também está concorrendo com a tradução de Divã Ocidente Oriental de Goethe, que traz a íntegra da poesia e da prosa do autor pela primeira vez em português. O resultado final do prêmio vai ser divulgado nesta quinta-feira às 19h pelo canal do YouTube da Câmara Brasileira do Livro. E para acompanhar vocês essa semana, a gente escolheu uma matéria que vai te mostrar um pouco mais sobre a árvore que é símbolo da nossa cidade. Todo mundo que já andou por Curitiba se pegou admirando uma araucária. Mas você sabia que existem milhares delas espalhadas pela cidade? O Araucariando é um projeto criado pelo professor de engenharia florestal da UFR, Carlos Sanqueta. Depois de contar algumas araucárias na sua rua, a Sankheta viu que podia fazer isso em uma escala muito maior. O projeto se expandiu e hoje, além da contagem das árvores, os participantes do Araucariando também fazem um inventário completo das árvores, com diversas informações úteis tanto para a pesquisa científica quanto para o poder público. A gente foi dar uma volta pela cidade junto com eles para entender melhor como que o projeto funciona. E o resultado você confere na nossa reportagem especial disponível no canal do YouTube da UFPR TV. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!